Amigos, bem-vindos à taverna. Vou trazer para vocês hoje notícias do lançamento de The Elder Scrolls 6. Bora para o vídeo! Um insider da indústria de games trouxe notícias de que t 6 não vai ser lançado antes de 2026 ou 2027. Ele se chama Tyler McVicker. Esse cara ele é muito conhecido por trazer novidades da Bethesda, Nintendo e Valve. Ele já se mostrou muito confiável em várias outras notícias que ele já trouxe do mundo dos jogos. Em um dos seus tweets ele ainda comenta o seguinte, que Fallout 5 não deve sair antes de 2030. Que a Bethesda está trabalhando em Fallout New Vegas 2. Mas a gente pode esperar aí entre um e dois anos para o lançamento de Starfield, que é o grande carro-chefe da Bethesda nesse momento. Outro ponto, gente, que a gente tem que colocar aqui em pauta é que T6 realmente deve ser lançado só depois dessa data que ele falou. Porque a gente ainda foi anunciado questão do Indiana Jones e, além disso, né, pessoal, a Bethesda foi comprada pela Microsoft, então acho que toda uma reestruturação deve estar acontecendo nos bastidores, isso deixa, querendo ou não, a empresa atrasar alguns projetos e The Elder Scrolls VI é um carro-chefe, então eles vão ter que colocar tudo, todos os pingos nos i's antes de lançar esse jogo, eles não vão querer lançar algo às pressas na correria. Mas vocês devem estar se perguntando o seguinte: pô, mas e aquele trailer em 2018 que a Bethesda mostrou The Elder Scrolls 6? Eu só falo o seguinte para vocês, pessoal. Infelizmente, a gente já tá cansado de ver produtoras de jogos vão lançar notícias nos canais que tiverem que lançar para aumentar o hype de um jogo. Para mim eles fizeram isso para manter o hype de Skyrim até hoje Skyrim é um, mai... um dos RPGs mais jogados do mundo. Vocês podem observar, podem pesquisar em qualquer canal. Vocês vão ver que o 5 o Skyrim, ele é muito jogado. Além disso, você está vendo. Eu tenho acompanhado muito o TES Online, ele tem lançado muito DLC, muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo no TES Online. Eu acho que a Bethesda não vai colocar nenhum esforço nesse momento, gente, para lançar alguma coisa relacionada a The Elder Scrolls 6, porque você está com a hype alta do TES Online. Para que, que você vai estragar isso lançando uma novidade? De T6, estragar o faturamento da empresa é, é simples assim, né, gente? Infelizmente, o mundo dos jogos é um mundo corporativo em que uma empresa está precisando ganhar dinheiro com aquilo. Se ele achou uma mina de ouro tanto no Skyrim quanto no TES online, ele vai manter essa fonte o máximo que ele puder. O maior problema disso, gente, que a gente pode observar é o seguinte. Se realmente se concretizarem essas notícias que ele está trazendo, a gente vai estar tá no fim de uma geração de videogames como o Xbox e o, e o Playstation, e o jogo vai estar tá sendo lançado. Para quem está querendo comprar videogames da nova geração, para especificamente jogar a franquia The Elder Cruz, então eu acho que já pode adiar aí uns aninhos aí a compra dessa nova geração de consoles, porque se ele estiver certo, e eu realmente, gente, eu acho que ele está muito certo. Quando eles apresentaram aquele trailer lá, gente, ficou muito claro o seguinte, na minha cabeça, tá muito vago mostrar uma paisagem vaga de um jogo gigante. Não tinha um gameplay efetivamente, um personagem. Era uma paisagem, né, gente? Então, assim, sinceramente, a Bethesda naquela, naquele dia, em 2018, eu estava assistindo ao vivo. Eu acho que ela, eles tinham poucas coisas para mostrar e quiseram mostrar aquilo. Na minha cabeça é o seguinte, se eles não tivessem mostrado aquilo, eles não manteriam o hype da Bethesda alto. Quando eles mostraram aquilo, gente, o jogo mudou. Pode observar, para pra você pensar. Eu também eu, eu não daria crédito nenhum para tudo que a Bethesda tivesse mostrado se ela não tivesse mostrado The Elder Scrolls 6. Agora, a partir do momento que eles mostraram, a gente dá aquele pontinho de confiança a mais na empresa, mantém o hype na empresa, deixa de ficar puto. Pô, tá, cara, os caras estão desenvolvendo o um negócio. Mas, na verdade, gente, a minha opinião é... Eles não mexeram em nada de Elder Scrolls 6, sinceramente. Um jogo dessa magnitude, eu acho que eles não mexeram em nada. E se realmente ele tiver certo, o Tider tiver certo, o prazo que ele, foi, que ele deu ali de 5, 6 anos a partir de 2021, eu acho que realmente dá para desenvolver o jogo. Bem, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar se vocês concordam, discordam, tem novidades para passar para a gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dá aquela força. Um grande abraço, tchau!